Vou fatar, vou pra dar. o prata. com a as cama baby, eu te faço voar. Baby, vamos comigo pra bem longe daqui. Só segura minha mão que eu te faço voar. é linda tipo fada Fofa tipo usando prata Vou velar com minhas asas Vamos junto pra Belongique Realizando seus sonhos Quero te fazer feliz E eu tô, tô tipo o que sempre no céu Que essas drogas pra olhar pra ela Quando eu tô contigo eu nem sei dizer Mas o meu coração acelera E eu sei que isso vai durar E eu sei que vai melhorar Fofa, tipo usando vou tipo zão do dar, envolver lá com as minhas te faço voar Baby vamos comigo pra bem longe daqui Só segura minha mão que eu te faço feliz Te prometo proteger de todo mal Todo mal eu te prometo isso Pode confiar nada vai te machucar Eu te levo pro paraíso E ela linda tipo fada vou fazer zão do Vou vê-la com a minha zazarra